Olá, lojista, Olá, comerciante! Olá, pessoal que nos acompanha aqui no nosso Instagram. A dica de hoje é para você que gosta de produzir vídeo e publicar nas suas redes sociais para divulgar sua loja, divulgar o seu comércio. Você tem que ficar bastante atento em relação as músicas, as trilhas que você coloca ou até mesmo na hora que você está fazendo um live, você filmando as músicas que são de fundo, às vezes tocando na sua loja, porque o Facebook tem uma política bem restrita em relações a direitos autorais das trilhas, ele pode até silenciar o seu vídeo e ficar só a imagem sem som nenhum, se ele identificar que a música que você colocou fere os direitos autorais e as políticas do Facebook, então a dica de hoje é você buscar uma ferramenta muito legal que o próprio facebook te dá e eu vou mostrar pra você como que funciona essa ferramenta aqui no próprio facebook tem uma opção que você busca na sua página, aqui no topo da página, você clica no mais, vai lá em ferramentas de publicação, em ferramentas de publicação vai abrir aqui na lateral esquerda, é, vai abrir aqui na lateral esquerda coleções, coleção de sons você clicou em coleção de sons, você vai ter as opções de sons que você quer escolher. Todos os gêneros, por estilo, duração, é, se tem vocal ou não. Enfim, aqui você faz uma busca, por exemplo, Natal. Ele vai te dar as opções que tem de música é, utilizando o tema Natal. Né? Você pode buscar aqui também em inglês, por exemplo, Santa Claus de Papai Noel. Né? E você vai achar aqui... Já uma música tradicional de Natal. E assim, você pode utilizar essa música sem problema nenhum no Facebook e acabar barrando você na hora de publicar seus vídeos. Essa foi a dica de hoje. Obrigado por seguirmos no Instagram. Curta nossa página no Facebook. E também se inscreva em nosso canal do YouTube. Valeu, lojista! Um Feliz Natal para você e boas vendas!